Dia das Mães Eu tenho saudade da Dona Adélia, minha mãe Nessa época, eu sinto que podia ter feito mais Devia ter amado mais, ter chorado mais Ter visto o sol nascer com ela Devia ter complicado menos, trabalhado menos Ter visto o sol se pôr com ela Devia ter me importado menos, com problemas pequenos Ter morrido de amor por ela Devia ter complicado menos, abraçado mais, beijado mais, presenteado mais, dando mais flores, visitando mais. Minha mãe já descansou e já faz algum tempo. Sempre que pude, eu a levava para almoçar, jantar, passear, tomar um café, dar um passeio. Ela ia conosco para a praia e, mesmo assim, eu sinto que poderia ter feito muito mais. Mas o meu recado hoje é para você. É você que tem mãe. Sua mãe não quer ver um filho endividado, preocupado com problemas financeiros. Isso tira passo, paz, dá uma sensação que ela errou em alguma coisa. Quer dar um presente para sua mãe? Não se trata de flores, blusas, sapatos, bolsas, joias ou bijuterias, coloque em ordem sua vida financeira, controle o dinheiro e não seja controlado por ele, seja mais organizado, faça o seu planejamento financeiro familiar, dessa forma você se controla e consegue poupar para investir, sem dívidas você é outra pessoa, isso é um presentão, eu garanto, sua mãe vai amar. Eu não disse para não dar presentes, apenas um alerta. Não vá se endividar para presenteá-la de algo dentro das suas possibilidades. E nesse dia, aproveite para beijá-la, abraçá-la. Ao final de contas, esse é mais um dos muitos dias dela. Feliz Dia das Mães. Eu sou o Temiro Farinhas e quero conversar com você lá no meu Instagram. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Saldo Extra, com Altemir Farinhas.